Para você que já conhece os malefícios do flúor, a Equilibre Amazônia produz o creme dental sem flúor. Quais são os diferenciais deste creme dental? Ele é feito na Amazônia com bioativos extraídos pelas comunidades ribeirinhas de maneira sustentável. Ele é vegano, ele é sem flúor e é zero sintético. Então, se você quer colocar menos impurezas no seu organismo, utilize o nosso creme dental.